Descer comigo. Perdi tudo. Aquilo ali para mim foi um choque. Mas nada me satisfazia. Não dá para acreditar um milagre. Porque eu não tinha nada para ser conseguir, Temos que enfrentar. Para ter mais acesso ao estudos, eu me naturalizei como brasileiro. Sendo assim, fui obrigado a tirar título de leitor e fazer o CEPOR, que eu já tinha curso clássico. Nessa altura frequentei a caserna, lá eu exerci a função especial que é normalmente usada como criptógrafo. Entre vários participantes lá, eu recebi a condecoração, medalha Marechal Hermes, aplicação e estudo. A residência foi passagem em Curitiba e depois a beira-mar, ou melhor, no pé da serra, porque eu estava a beira-mar, como se diz, cochilando, e ela jogou um refrigerante em cima de mim, na época chamava-se Cruxo. E... A partir disso, o relacionamento foi crescente. Depois do conhecimento, namoro, noivado, casamento, aí a, a vida foi crescendo, melhorando. Mas, como tudo é bom demais, tem que ter um tempero. Eu sofri um acidente grave, fratura da coluna cervical, com paralisia, braço, perna, enfim. Fiquei um punhado de carne inútil numa cama, inerte. E foi durante mais de um ano. terapias terapia, cirurgias... E... Assim eu recuperei as pernas, aos poucos os braços. Voltei a trabalhar. Passei a receber de volta tudo aquilo que eu tinha perdido. E nesse tempo todo, mais de um ano, as coisas começaram a voltar assim. Passei a conseguir comprar uma casa, comprar o um carro, saúde da minha esposa melhorou, saúde das crianças idem, estavam na escola e eu progredindo no trabalho. O tempo passou, eu me aposentei, Estávamos no momento já de descanso, quando de repente, num check-up anual, foi descoberto um problema a minha esposa. Nós estamos saindo do cardiologista no elevador. E ela teve uma crise diferente. Começou a falar coisas inteligíveis retornamos no mesmo voltamos ao médico era um AVC isquêmico foi internado no hospital atendida passado o efeito depois em estado de coma ela não recuperou memória olhou fixamente para mim se quem é você gradualmente ela recuperou alguma coisa da memória muita coisa lá não depois ela recebeu alta. De vez em quando, dá uma crise, ela pediu um caderno para escrever as memórias. Dei para ela uma agenda usada. Ela começou a escrever, só que tudo sem sequência. De repente dá uma outra crise, só que dessa vez não era do AVC. É uma hemorragia interna, vai para o hospital não consegue descobrir, estava difícil, os médicos não sabiam o que ia fazer. Chegou à conclusão, através de consulta aos Estados Unidos, que abrindo o abdômen, tinha condições de abrir e colocar uma sonda ali. Foram feitos, fizeram a sutura, passou tudo bem, a alta da UTI, recebendo parabéns do médico, entregando a alta para sair. Alegre, contando piadas, almoçou, alimento sólido, normal, fez uma lista de roupas que devem ser trazidas de casa. Eu fui buscar a roupa e ela ficou com o médico. Quando eu chego em casa, toco o telefone a enfermeira disse, o médico está chamando. Quando eu chego, ela disse, perdemos. Não conto, perdemos. Estava bem e então. tal. Parada a respiratória. Não deu tempo. Fizemos o equipamento, mas ela não quis reagir você passou a perna em todos nós. E sempre os médicos diziam que ele ia morrer da doença e tal, tinha cinco anos de vida, já teve uma sobrevivência de 43 para morrer assim, sorrindo. Bom, depois dos funerais, eu fui pensar como resolver a minha vida, que dá um vazio, a ausência de uma pessoa que sempre estava preocupada com o que vai acontecer daqui a pouco. Meus filhos, do meu pai, você tem que arrumar uma ocupação, tem que fazer algo. Voltei as minhas caminhadas matutinas todos os dias, de segunda a sexta-feira, seis horas da manhã. O acidente foi necessário, porque com ele eu aprendi muito. Depois do acidente, também o um fatos foi necessário. Foi preciso que eu caí de joelhos e prostrar-me no chão, para lamber o pó, aí aprendi que o eu deve ser morto antes de qualquer coisa. Porque nós sabemos o dia de amanhã. Na vida, passamos por adaptações, e assim como são distintas cada situação, também são distintas as reações que cada um de nós tomamos. E, às vezes, para seguir em frente, precisamos deixar algumas coisas para trás. Mas o bonito disso tudo é que o nosso futuro somos nós que decidimos.